Fala meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje você já viu que o cenário está diferente, né? Esse cenário, estamos na igreja hoje, tá? Vou passar aqui um ensaio, certo? E vou compartilhar com vocês esse ensaio, certo? Vocês pedem demais da conta, pede muitas vezes, tá? Seja no grupo do WhatsApp, seja onde for, vocês estão sempre falando. Oh, toca alguma coisa na igreja, ensaio da banda, etc. Então estamos aqui, beleza? Estou aqui já testando minha guitarra, né? Cadê? aqui minha guitarrinha, ok? Vou já mostrar como é que tá o timbre, uh, para vocês terem uma ideia aí de como vai ficar depois que os instrumentos uh, tocarem juntos, beleza? Então vai acompanhando aí, tá? Se gostar, já deixa o joinha para nós, comenta aí para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se gostar, eu trago mais, mais vídeos aí, tá? Uh, do ensaio, e aí a gente vai dando prosseguimento aí nos, nos assuntos, beleza? Então bora! Bom, então bora lá, dando continuidade aí, tá? Coloquei aqui, gravei no loop da, da guitarra. Dá tá pra gente ouvir como é que tá o timbre no PA, né? Então é importante sempre a gente fazer esse teste aí, né? Timbre em casa. Cheguei agora, tive que timbrar aqui também. Fazer ajustes, né? Então esse é o timbre. Tá aqui no PA. Ok? Eu gosto de fazer assim porque eu consigo ouvir melhor, né? Não me preocupo muito de ter que ficar tocando na hora. Certo? Aí os timbres. Um pouco mais de drive, né? Então tá legal, ok? Então esse é o timbre básico que eu vou usar. Tá, tem um outro timbre também que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou Só gravar outro loop aqui. Esse agora é o outro timbre. Tá, esse timbre é um timbre mais mais pesado, né? Esse aqui eu uso sempre para a parte da, da música que está com a dinâmica muito mais alta, ok? Então vou dar o play aqui, ó. Para o pé, PA, ok? O app está até desligado ó. Ok? Esse cara toca legalzinho, hein? <risos> Certo? Então esses, esses são os timbres, os timbres que eu vou usar Certo? Vou silenciar ele aqui agora Ok? Então é isso aí Então vamos para o ensaio Presta atenção o começo. Vou te atrapalhar aqui muito rápido, tá? Só vai te lembrar, se você quiser estudar comigo, vou deixar o meu WhatsApp aí, tá? Tem um grupo também no Telegram, ok? Tô compartilhando todos os dias vídeo-aulas lá, então corre lá e participa com a gente. Beleza? Era só isso mesmo, só esse recado aí. Desculpa. <risos> Prossegue. <risos> é, vai o refrão, vai o, a parte de antes, o um pedacinho antes, para intensificar e cair pro, pro refrão. Tá, finaliza, finaliza aqui ainda. I miss you.